Qual é a importância para a sua empresa em estar bem posicionado no Google? É isso que a gente vai ver nesse vídeo, mas só depois da vinheta. Vamos pensar na seguinte situação. Você é dono de uma empresa que vende bombas de chocolate recheada com doce de leite e está bem posicionado para a palavra-chave BOMBA. Provavelmente você vai ter bastante acesso no seu site, mas será que isso é bom para a sua empresa? Pense no objetivo da sua empresa, é estar em primeiro lugar nos mecanismos de busca ou vender mais? É ter muitos acessos ou ter um lucro maior? Mesmo recebendo muitos acessos, não quer dizer que você vai vender mais. Ao buscar bombas, não necessariamente elas têm busca de bomba de chocolate recheada de doce de leite. Pense na variedade de opções que são dadas ao pesquisar bomba. São diversas possibilidades, como esteroides, bomba de sucção, granadas, tudo relacionado a bombas. O ideal seria investir em palavras-chave de cauda longa seria uma combinação de palavras que formaria um termo mais assertivo para a sua empresa. Ao invés de investir em apenas bomba nas campanhas publicitárias, você poderia investir em bomba de chocolate Campo um grande, onde comprar bomba de chocolate, bomba de chocolate com recheio de doce de leite, todos esses termos eles possuem uma, uma busca menor, porém mais assertiva para a sua empresa. Sua empresa terá menos visita, mas as visitas que irão até o seu site serão de pessoas interessadas no seu negócio. Como a padaria é um negócio local, então o ideal é você colocar o nome da sua cidade junto com as palavras-chave. Bomba de chocolate em Campo Grande, onde comprar bomba de chocolate em Campo Grande? Padaria em Campo Grande, que vende bomba de chocolate? Todos esses termos, eles vão facilitar a, as pessoas encontrarem você O Google tem um recurso chamado de palavra-chave negativa Que permite que os seus anúncios não sejam ativados quando um determinado termo for pesquisado Esse é um recurso muito importante de ser utilizado Ele vai otimizar a sua verba por exemplo, quando você está querendo vender uma bomba de chocolate, talvez não seja interessante você utilizar as palavras-chave grátis, receita, colorir, porque as pessoas podem buscar por receita de bomba de chocolate e você não está oferecendo uma receita. Né? E não está oferecendo também nada grátis e nem um desenho para colorir. Espero que eu tenha passado a mensagem de importância de planejar a palavra-chave. Que não é o fato de uma palavra-chave ter bastante acesso que ela vai dar bons resultados para a sua empresa. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima! As redes sociais permitem você estar muito próximo dos seus clientes ou o cliente ao sair da sua loja, você não tem mais contato com ele Já sempre está aí indo... Aqui você vai colocar pizzaria, restaurante, padaria ou qualquer outra categoria que o seu negócio se encaixe